Olá, meu nome é Dr. Alzheimer. Estudei na guerra. Ah, no Haiti. o meu vô disse. Sabe eu, eu gosto de crianças. Eu gosto que lá no Vietnã e. É, eles comiam. Eu, criança! Comunista? para a Ucrânia, eles matavam muito comunista, é o comunista, na Ucrânia agora, e aí defender a Ucrânia, um dia eu vi da União Soviética, um avião passando, disseram que é 7 mil para ir para a Ucrânia, eu tô juntando dinheiro, mas eu não vou usar arma, arma machuca eu tô com a minha bandeira o meu coelhinho de pelúcia, nós vamos ganhar a guerra